Ray Technologies é uma empresa que foi fundada por seis estudantes de engenharia. Nosso nome foi dado em homenagem e inspirado no trabalho e estudo do físico britânico Osborne Reynolds. Em 1883, ele foi introdutor do mais importante número adimensional da mecânica dos fluidos. Número esse, exposto em nosso trabalho, produto e experimento. Osborne teve muita dificuldade em seus experimentos durante a universidade, devido à precariedade dos experimentos que sua instituição possuía. E foi exatamente isso que motivou a Ray Technologies a entrar na área de educação e tecnologia. Nós, da Ray Technologies, não investimos apenas em tecnologia, investimos em um futuro por isso prezamos pelos propósitos didáticos, desde a capacitação para a utilização do módulo didático do experimento, o suporte para o cliente, até a nossa inovadora plataforma digital. No Ray App se encontrará conteúdo necessário relacionado ao produto adquirido, materiais didáticos, vídeos, artigos, apoio ao ensino e suporte online. É de grande importância ressaltar a seriedade que a Ray Technology tem com a questão ambiental e sustentabilidade. Por isso, nosso produto abrange, em sua composição, materiais reutilizados, reciclados e sempre buscamos alternativas sustentáveis, ajudando a preservar nosso planeta. Após a aquisição do nosso produto, oferecemos uma rede de transportes e e entrega integrada e diferenciada, além de proporcionar maior segurança e entrega ramificada, muito utilizada para maior conforto na sua entrega em mais de um campus de sua instituição. Ray Technologies, a melhor escolha. O funcionamento do equipamento desenvolvido pela Ray Technology utiliza um reservatório de 25 litros, o qual fornece pressão ao sistema, permitindo a vazão necessária para o experimento. O controle da vazão é feito através da válvula-gaveta, presente no final de cada tubo. Através do acesso, o corante é inserido no tubo transparente, a fim de avaliarmos visualmente o escoamento que ocorre. Após o estabelecimento do perfil, são registrados o tempo de funcionamento e o volume retirado. Através da realização dos cálculos, os dados são plotados junto ao diagrama de Moody, permitindo a comparação com a observação do escoamento. No início da realização do experimento, devem -se ser fechadas todas as válvulas, gaveta e globo, a fim de evitar vazamento no preenchimento do reservatório de 25 litros. Em seguida, a bolsa de corante é preenchida. Esse sistema é composto por a bolsa, acesso e equipo. Com a válvula do equipamento fechada, o mesmo é encaixado ao acesso e em seguida a aberto para averiguar o fluxo de corante para dentro do tubo. Na preparação dos tubos, o ar deve ser totalmente retirado do sistema. Para isso, um por vez, as válvulas são abertas e a própria pressão do líquido realiza grande parte do trabalho. Caso haja persistência de bolhas no sistema, o cano deve ser retirado através de um sistema de presilhas. O movimento do cano facilitará a retirada das bolhas restantes. O escoamento deve ser iniciado com a abertura das válvulas referentes ao tubo escolhido, a fim de... Estabilizar um padrão de escoamento deve ser pressionado a parte inferior da bolsa do corante, controlando a vazão de forma precisa e facilitando a visualização do perfil. Após o estabelecimento do escoamento, variando a vazão do sistema através da válvula gaveta, deve ser registrado de forma simultânea o volume expelido e o respectivo tempo. Para isso deve ser utilizado um cronômetro e um reservatório graduado. Esse procedimento experimental deve ser repetido para diversas aberturas da válvula gaveta e o mesmo para o outro tubo. O acúmulo de dados permitirá plotar os pontos no diagrama de Moody, podendo comprovar os perfis de escoamento e se os dados atendem ou não a curva característica do diagrama. As falhas podem ser derivadas da má utilização do equipamento, tendo como principais fontes de erro o erro no início do registro de tempo e perda de volumes expelidos, afetando diretamente no cálculo da vazão e todas as contas subsequentes. Na utilização do corante, o excesso de pressão na bolsa pode causar uma alteração no regime de escoamento, corroborando para uma visualização distorcida do regime. Por fim, na nomeação equivocada dos escoamentos, devido à proximidade entre a região de perfil laminar e turbulento com as de transição. Agora, vamos apresentar as dificuldades para a montagem do equipamento. Ao tentar maximizar a visualização do regime durante o tubo, Encontramos algumas dificuldades. Entre elas, podemos citar em deixar a agulha paralela ao escoamento para demonstrar de fato qual regime está sendo criado. Para isso, utilizamos fitas na mangueira e no início da agulha para encontrar a inclinação desejada. Outro problema foi que no início estávamos utilizando uma seringa até a agulha para dissipar o corante. Porém, a pressão era baseada no dedo do operador, e isso pode causar uma pressão irregular e atrapalhar na demonstração do regime. Assim, utilizamos um soro hospitalar para soltar o corante com uma velocidade uniforme. Agora, nos objetivos didáticos, demonstraremos o que é possível verificar em nosso equipamento. O Nosso equipamento como objetivo a observação visual dos três tipos de escoamento, laminar, onde as partículas do fluido se movem em trajetórias definidas e retilíneas, ocorrendo em baixas velocidades e com fluidos de alta viscosidade, turbulento, onde as partículas seguem em trajetórias aleatórias não ordenadas e irregulares se dispersando no meio, ocorrendo geralmente em fluidos de baixa viscosidade e vazões mais altas, e transição, que representa um tipo de escoamento intermediário em relação aos outros dois. Além disso, o nosso experimento busca obter experimentalmente o número de Reynolds em função da vazão e da velocidade do fluido. Como o nosso equipamento possui duas mangueiras, é possível obter esse número para dois diâmetros diferentes, podendo-se fazer uma comparação entre eles. O número de Reynolds é uma grandeza dimensional que relaciona forças de inércia e forças de um fluido usadas para determinar um regime de escoamento dentro de um tubo ou superfície. Na prática, esse número é utilizado para projetar tubulações industriais, asas de avião, sistemas de bombeamento e sistemas aerodinâmicos. O experimento a ser realizado em nosso equipamento também busca obter o fator de fricção para podermos obter as curvas do diagrama de Moody. Através dele busca-se compreender que o regime tende a ficar mais turbulento conforme o valor de Reynolds aumenta sendo que o valor da rugosidade relativa somente influencia o valor do coeficiente de atrito nos regimes de transição e turbulência. Para uma mesma rugosidade, o coeficiente de atrito é menor para regimes mais turbulentos. Através dos dados coletados, verificamos se o escoamento observado se encaixa nos valores teóricos. Utilizando o equipamento da R.A. Technologies, eu, como professor, posso, após dar uma aula teórica, levar os estudantes para um ambiente prático, onde eles podem visualizar e fixar melhor os conteúdos entendendo sobre o número de reinos e sua aplicação no diagrama de Mood. Para a construção do equipamento, utilizamos um reservatório de 50 litros que conseguimos em um ferro velho e adaptamos para a forma desejada. Em seguida, acoplamos através de um adaptador hidráulico uma saída no reservatório na parte inferior. Com cotovelos, Ts e válvulas, montamos a parte de PVC, utilizando cola específica e pequenos pedaços de cano para conseguirmos dar as dimensões convenientes. As mangueiras foram conectadas ao sistema com veda rosca e abraçadeiras para evitar vazamentos. O mesmo método foi utilizado para a coplagem dos registros. A base foi construída a partir de um instante. Para reforço e estruturação, soldamos suas partes com o auxílio de membros do bado. Para as rodas, utilizamos o mesmo processo. Utilizamos bancais para dar a altura correta do reservatório e abraçadeiras para alinhar as mangueiras na estrutura. A Raytech acredita que o ensino laboratorial pode ser feito em qualquer universidade. Por isso, ao procurar os materiais para esse equipamento, utilizamos a criatividade para encontrar soluções a baixo preço e sustentáveis, porém, tendo como principais critérios para sua construção a precisão e durabilidade. Os materiais podem ser divididos em três categorias: estrutura, tubulação, acessórios. Para a estrutura, pensamos em criar uma bancada móvel com rodinhas e freios. Essa estrutura foi adaptada a partir de um armário. Rebitamos também abraçadeiras adaptadas para manter a mangueira transparente reta durante o experimento, porém ao mesmo tempo conseguir movê-la durante o setup para retirada de eventuais bolhas de ar. Como a tubulação é a parte mais importante para a qualidade do experimento, procuramos comprar os materiais de maior qualidade. Nossas tubulações foram montadas pensando em garantir melhor visualização dos fluidos e evitar eventuais vazamentos. Para os acessórios, pensamos em encontrar uma solução para obter um fluxo contínuo de corante. Para isso, usamos um acesso hospitalar ligado a uma bolsa de soro preenchida com a solução com corante, garantindo um fluxo controlado e contínuo. Assim, o custo total do equipamento ficou R$ 106,00 na estrutura, R$ 176,00 na tubulação, R$ 16,00 nos acessórios, totalizando R$ 298,25. Você precisa pro seu laboratório Equipamento para ensinar O escoamento dos fluidos Turbulento ou laminar Você precisa pro seu laboratório Qualidade e precisão Só equipamento retec não te deixar na mão, reinventando a educação.